Bora, vamos lá, dar continuidade. Enquanto eu vou abrindo aqui, eu quero comentar que essas duas aqui são das mais importantes é, conversas que a gente vai ter. Que é aqui que a galera erra muito. Né? Eu vejo... Vou em, pôr um pé ali na precificação. Não vou entrar muito. Mas é aqui que o pessoal perde dinheiro sem saber. Eu lembro um tempo atrás, é, um mentorado nosso. Pagando ali quase que 20% numa taxa de pagamento, né? fora o que ele perdia também em logística, por não configurar adequadamente né? a logística ideal, e chegava a bater ali 20%, quando então não era para bater 3% da precificação né, nesse ponto. Então, eu vou trazer um pouquinho mais da vivência, um pouquinho mais da prática aqui, como o Fê comentou para a gente. É, agora a gente começa a construir de fato e trazer alguns insights ali do dia a dia, tá? Então, como eu comentei, perder o controle aqui do custo operacional é o que faz a gente fechar a loja. E o custo operacional está diretamente ligado ao logístico, desde quando o produto sai do fornecedor e vai até o meu e-commerce, até a saída dele, então tem todo um processo, tem atendimento envolvido nessa etapa, passa pelo RP, como o Fê comentou ali anteriormente, então nessa etapa tem diversos errinhos que a gente começa a perder dinheiro, a gente começa a não planejar adequadamente, não organizar a logística adequadamente, aí a gente começa a contratar gente demais quando não precisava, é, para poder suprir, suprir demanda, suprir erros no atendimento, na logística reversa, né? a gente deixa de cobrar taxas e valores nessa etapa, que começam a afetar diretamente o negócio e aí chega uma hora que a gente está pagando para vender e não percebe mais. Então a logística ela não é só a entrega como eu comentei, ela tem a logística outbound que é o externo né, assim que ele sai da minha porta para fora, é transportadora envolvida, quando ele vai chegar no cliente, o rastreio que também é tudo responsabilidade nossa agora como donos da nossa operação. É fazer com que isso chegue a informação correta no cliente, garanta que ele tenha recebido a encomenda e que você não passe por alguma fraude, que ele não fale que chegou quebrado quando na verdade não era. Então, tudo isso a gente controla na Outbound. Eu vou mesclar um pouquinho das duas aqui né, e falar também um pouquinho amanhã sobre Logística em Balde, que é a mais ali desde que o pedido entrou na nossa loja até a saída dele forma que eu estouquei, que eu vou organizar ele ali, né? vou abordar um pouquinho, mas amanhã também tem o um processamento de pedidos, que é muito importante nessa etapa, que é quando a gente está montando a loja, a gente não pensa nisso, mas quando a gente começa a vender, é aqui que a gente esbarra, quando cai o primeiro pedido, eu falo, e aí, o que eu vou fazer agora? Eu travo ali, Felipe, o pedido foi reprovado, o pagamento não foi aprovado, o que eu faço? Então, essa também a gente vai abordar bastante amanhã na parte ali de processamento de pedidos. Então, o que que a gente faz para manter uma logística eficiente? Tá? É, primeiro, tudo começa desde a definição dos parceiros comerciais que a gente envolve aqui, já começa a envolver custos que a gente não pensa, seja no cross-dock, seja no fulfillment que eu vou avaliar, se o produto vai sair ou eu vou buscar pessoalmente, quando a gente está começando principalmente, é, já fui várias vezes buscar de carro, ah, não, é rapidinho, já põe no custo ali da gasolina, começo, começo a embutir esse custo no meu valor e não precifico. Então, a distância entre o seu uh, fornecedor e a sua empresa também precisa ser calculada. O tempo de, da, da capacidade de suprimento também, o tempo que você vai conseguir recuperar, você precisa avaliar isso para não vender sem ter estoque, não fazer promoções, então não adianta você colocar 10 mil no tráfego pago, que você tava imaginando uma coisa e vender outra, né, se o seu fornecedor não vai te atingir Então, uma boa relação com o parceiro comercial também envolvido. Nessa etapa, a gente começa a negociar também, conforme os volumes de venda, que o próprio fornecedor custeie, né esse envio para nós. Então, ele envia, traz para você os produtos ali, a equipe dele faz isso para você. É, mas se você vai buscar o produto, você precisa contabilizar isso também. Tá? É um ponto muito importante. A gente começa a embutir, não, aqui é rapidinho, põe no meu custo, quando você vê, você está tirando do seu próprio salário. E tecnicamente a gente não tira do nosso próprio salário. Né? Eu sei porque quando a gente faz isso, ah, não, é 20 reais a menos, mas esse 20 reais você tira um pouquinho a mais, você vai usar um cartão de crédito depois. Então a gente começa a cair aqui já nos erros mínimos, ali que a gente não está... É, calculando, então esse valor é calculado até no preço fixo ali, é, dentro da margem do seu produto, e também o custo de operação, de descarregar produto, tem lugares é, especialmente que você tem horário específico para descarregar, né? então tudo isso você precisa avaliar, você tem custo envolvido, equipe participando nessa etapa, Aqui também acontecem roubos né, de encomenda de, de, de alguns produtos, extravios. Às vezes o próprio fornecedor nem sabe, mas o funcionário dele está te roubando. A gente traz uma caixa lá, né, com, parece que ela está cheia, mas no fundo ela está vazia. Então, tudo isso você precisa avaliar se o seu produto tem alto ri, índice risco de, de, de extravio no meio dessa operação, custear e avaliar também aqui começa a fraude, já começa aqui, desde a saída do fornecedor até o seu negócio. E é claro, fique sempre atento aos contratos e você às vezes pode negociar, já está merecendo, né? você já está atingindo uma meta do fornecedor, você nem conversou com ele, você nem sabia sobre isso, você já podia ter renegociado taxa, renegociado valores, mas você ainda não conversou. Então, é, atingiu o volume de vendas, sempre vai renegociar pagamentos, logística, fornecedores, tudo, tá, tudo se você conseguiu bater metas, inclusive você pode perguntar para o seu fornecedor qual é a meta, quanto você precisa vender para ele te dar um desconto a parte, já colocar lá no seu mural, nos seus KPIs para você acompanhar depois e garantir isso no acompanhamento. Uh, outro ponto que afeta bastante essa etapa e a gente tem bastante dificuldade é na armazenagem. Uh, eu costumo recomendar e nem nem sempre é o ideal, né? às vezes eu até o vegetal pessoal que falando o inverso mas eu costumo recomendar que você tenha pelo menos uma margem mínima ali de estoque separado da sua loja física, da sua loja online, porque existe um tempo, existe o um erro humano nessa etapa, por mais que você utilize não só RT RP como um WMS, vou comentar rapidamente sobre isso, não vou abordar muito, mas o WMS é mais um software para você gerenciar o estoque, entradas, saídas, né, é, quantidades, onde estão além, claro, do RP que você utiliza ali de forma prática através do SKU eh, WMS serve para você, de fato, controlar isso quem tem muita operação, quem tem fulfillment próprio né quem tem três quatro estoque o WMS ele é essencial nessa etapa mas eu costumo eh, recomendar que separe por conta do erro humano na etapa entre o funcionário pegar o produto na loja física até ele registrar no balcão a loja online costuma vender nessa etapa também. É, então, eu sempre recomendo uma margem mínima aqui. É, e, claro, depende do volume de vendas que você está participando. né e, e, claro, além de não prometer nada para o cliente, às vezes vende no online, mas com retirada na loja física. Será que quando o cliente chegar, ele vai ter essa retirada aqui ou não? Então, é, eu gosto. Gosto de deixar uma margem mínima ali por conta do erro humano, humano, não do sistema, tá? Eu recomendo também que você não alicerce o seu negócio, que seja básico, quando né? a gente está falando de construção, de uma gestão própria, de que você não sustente o seu e-commerce dentro de um estoque consignado, dentro do, do um dropship, por exemplo. Felipe, é possível É começar? Sim, eu acredito que sim. Funciona muito bem, você chega a uma boa escala, mas chega uma hora que, opa, você precisa dar um 360 no seu negócio, né, e pensar se vale a pena você investir ali para realmente ter uma escala grande que a gente vem conversando sobre isso. Então, dropshipping, né, o, o Crossdock é um excelente ponto de partida, recomendo mesmo é, que você inicie, mas não sustente o seu negócio, porque lembra que a gente começou falando sobre controle? Não é só sobre a plataforma, é sobre o seu negócio. Então, você ter controle sobre ele faz toda a diferença. Eu trouxe o exemplo da Insider ali, o controle sobre o produto também foi fundamental, né? não só a estratégia de comunicação da empresa, mas a oportunidade de eles conseguirem desenvolver um produto diferenciado, está ali o produto. Então você perde oportunidades, é risco grande você alicerçar a responsabilidade de outra pessoa. Né? Não recomendo para nenhum investimento esse tipo de estratégia. É... E quando você for trabalhar também ali com estoque de, de terceiro, você também pode trabalhar com pré-venda, por exemplo, ou, claro, é, não só como dropshipping, mas como parceria mesmo. Ali São opções que a gente pode trabalhar para diminuir o custo da armazenagem em si. Então, quando o seu estoque ele está alinhadinho, ele é, agiliza todo o processo. Você vende mais rápido, produz, sai, você consegue cumprir prazo, cumprir metas, entregar no mesmo dia, por exemplo. Uh, e aguentar a escala. Então vai ter dia, por exemplo, que você vai vender três vezes o que você não vendia no mês inteiro. Será que você vai aguentar essa operação? Será que você vai ter suporte? E aqui começa a erros também, porque quando, às vezes, tem um dia que bomba muito as vendas, a gente acha que precisa expandir a equipe. Não necessariamente foi aquele dia que teve um bom desempenho. E vai ter dia que você vai pôr a equipe para trabalhar mais rápido. Mas isso não tem a ver com, de fato, a necessidade de expandir mas sim é o momento daquele negócio. E para você evitar que você tome decisões erradas, né, o controle em tecnologia e padronização, ou seja, lugares específicos definidos, processos definidos, como entra, como tu sai, começa a ser um ritmo mais rápido. Então a equipe faz mais rápido, no dia que ela não está mais tranquila, ela faz de forma automática. Então tudo isso facilita ali para você evitar erros. Um dos pontos principais, vocês já devem ter ouvido, a gente utiliza a curva ABC, para definir a organização do nosso estoque, da nossa logística, é, focando ali em produtos de curva A, com produtos de maior giro, que saem mais, né? então geralmente são 20% dos produtos, é, que representam 80% do valor do estoque, dos valores da venda, da, é, da margem que você tem de retorno. Então esses produtos a gente vai priorizar dentro da loja, né? eles vão ficar de maior acesso, são perto ali da expedição, não é no fundo de estoque, então, até a estrutura que você vai construir, eu sempre recomendo isso, estoque, a gente expande ele para cima, né? a gente não expande por lados, porque um metro quadra quadrado é muito mais caro do que o um andar a mais. Né? E, claro, você tem diversos aí, recursos no mercado, como andames, por exemplo, é, maquinário, que fazem você é, alcançar produtos mais novos. Então, claro, numa estante gigantesca que você está trabalhando, os produtos de curva C, que são aqueles que saem menos, eu costumo, em, em caso, vou comentar sobre isso, esses produtos costumam entrar na promoção de outlet, que são os produtos que saem pouco. Eu preciso ter uma área ali dentro do meu site para eliminar esses produtos como oferta recorrente, oferta sazonal. Né? E, claro, os produtos de, A, de curva A ficam ali de fácil acesso né? e, consequentemente, os produtos de curva C vão subindo lá é, para locais de menor acesso. Então, claro, ali, reforçando, né, itens com valor de demanda ou consumo, estão na classe A, é, médio e baixo, né, a gente define dessa forma, e claro, não é todos, não é metade, tá? não é não é, é, não é, é 45% dividido aqui dessa forma, mas sim separado, né, de fato, em 20%, até utilizando o princípio de Pareto, uma, um, um, não vou entrar... Aqui no mérito, mais um princípio que facilita e a gente utiliza para organização. Então, eu consigo expandir a partir daí e tomar decisões assertivas. Produtos que eu vou focar, eu, eu, a gente falou ali inicialmente sobre construção de marca, é, eu consigo focar nos meus produtos de curva A, direcioná-los. Felipe, eu estou com uma nova decisão no negócio aqui, com uma margem interessante, um parceiro. Faz sentido você investir na curva C? Nessa hora, né? é, ah, não, é um, é um fornecedor que quer me dar um desconto de desconto aqui, vou comprar um lote dele único. Ele tá te usando só para eliminar o estoque dele, que não sai, ele quer usar você para eliminar. Então as decisões assertivas, como a gente comentou lá, baseada na nossa proposta da empresa, também segue aqui. Então a curva A é o um produto que eu vou inovar, é o um produto que eu vou investir, é o um produto que eu vou trazer é, é, é, para frente do mercado. E até de início, quando a gente começa a divulgação num site que vem vindo do zero, você não vai trabalhar os seus 300 SKUs que você tem no, no seu negócio. Você vai começar com os produtos de curva A, os banners, a gente não tem muitos dados numa loja nova. Né? Então, a, a construção é com base nela. Né? Os produtos que vão estar em destaque na vitrine são os produtos de curva A. Os valores, a verba que você vai dividir dentro do seu e-commerce na divulgação também entram ali na curva A para você garantir e trabalhar já o assertivo. É, e, claro, você pode trabalhar ali de forma alfabética, de novo, padronização organização, por tamanho, por cores, né, ou por gênero do assunto, né, dependendo ali do seu, do seu business, é, e por preferência também, como a gente comentou ali, por saída. Então, é, até a possibilidade de a gente expandir o negócio, trazendo, exagerando aqui, trazendo um exemplo aqui da Amazon, do, do estoque deles, essa logística robótica só é possível com base na, na organização. É, então, para padronização, crescimento e evolução de longo prazo, a padronização é fundamental nessa etapa. E a gente continua utilizando aqui no nosso e-commerce da mesma forma. É, e algumas dicas práticas, ele costuma dizer, utilize etiquetas. É, por mais que você essas etiquetas não vão com o produto, mas você pode controlar a sua estoque, ajudar a equipe a organizar, tem quatro cinco seis pessoas no estoque e começa a ficar complicado você treiná-los todos a todos os momentos às vezes você tem um giro rápido na da, do pessoal de estoque não ficam mais que seis meses há um ano uh, então de novo padronizar a gente já sabe que esse aqui é o, é o tal ponto já é uma informação então uh, até com instruções também não deixe de, de pensar nesse sentido uh, ali só reforçando que eu comentei o espaço vertical né o estoque a gente cresce ele para cima, é... não deixe de trabalhar a curva C, numa promoção de outilete, é... porque, inclusive, como a gente comentou, a gente cresce o estoque para cima, porque o custo do metro quadrado é mais alto e produto parado também é custo, então aqui também é um erro muito grande, a gente perde em custo, perde em espaço, perde em operação, às vezes a gente Pensa que não, mas um estoque de tantos produtos parados lá estão te gerando despesas, estão te gerando imposto que você não está é, retornando, então sai muito mais barato você trazer um desconto, fazer um cálculo ali na, na, na margem fixa desse produto, para saber quanto você está é, perdendo. Então, um, um limpo estoque aqui é fundamental não só como estratégia sazonal, é, alguns segmentos, inclusive, você, é, é até bom o mercado, você precisa renovar o design, você precisa renovar sua loja, decoração, moda, por exemplo. Acabou o mês, ah, acabou a, a, o inverno, né? acabou o verão, acabou ah, o período ali sazonal, você precisa renová-lo, então você traz ali, é, a sua curva C que está parada lá, um queima de estoque para renovar, sempre preparando para o próximo também. E sempre reforço a contagem do histórico periódico, não importa a ferramenta, o Fê comentou ali sobre a integração e a importância do rp com a loja virtual, mas aqui a gente sempre esquece do erro humano, é o principal problema aqui na operação, é, tanto que a gente está falando aqui de estoque, quanto de pagamentos sempre vai dar problema aqui, nisso aqui, então, eventualmente, fecha, e por isso que existe o fechado para balanço, porque sempre tem um produtinho a mais que você acha que não está lá, então, no longo prazo, na somatória de 410 carros que você tem uh, tem imposto não sendo pago aqui não estamos te dando retorno então são todas as uh, despesas mínimas que a gente vai pegando ali o estoque vai se é, é, é, consumindo sua operação você não percebe quando você vê o custo da operação tá gigantesco uh, e eu comentei ali antes o mínimo para o giro né a, a quantidade para você ter uma margem de segurança exemplifiquei ali pela loja física e a loja online, mas uh, aqui a gente também sempre deixa ali uma média de segurança, produtos mínimos, até dentro da sua loja virtual você consegue configurar isso. Uh, sempre que atingir o estoque mínimo, atingir quatro, três unidades, dois, ele já emite um alerta, você pode optar para o produto não vender, ficar como indisponível, até você ter um suporte, depende da sua estratégia, da sua operação. Não gosto de deixar uh, produto nativo. Uh, mas até um cálculo básico, claro, né, a gente não vai fazer esse cálculo aqui, mas o simples é a média né, da demanda que você tem de vendas, né, Felipe, eu tenho esse produto de curva A, sai 20 por mês, uma média ali de 20 por mês, né? mais o tempo do recebimento que você leva, então a cada três meses é mais ou menos esse cálculo que você vai fazer ali, ah não, eu recebo todo mês, eu recebo toda semana, não, eu só recebo a cada seis meses, eu trabalhei com diversas pessoas, principalmente importação, o fornecedor é muito difícil, né? então você põe lá para queimar um produto, vende, acaba o estoque e você infelizmente deixa de vender esse produto porque o fornecedor não consegue te acompanhar. Então, o valor, o custo que você vai pensar é o mínimo para o giro, né? é para você aguentar até a próxima volta do, do, dos produtos também. É, outra dica no dia a dia a coleta da transportadora, é, quando você, claro, quando você está utilizando algo ali fora do, do tradicional, do, dos correios principalmente, ou fora ali do, do mercado de envios, você tem, renegocia, tem produtos muito grandes, você renegocia ali com transportadoras, você tem um flex ali por conta própria, você aluga uma empresa de motoboys, por exemplo, é possível você configurar isso dentro da sua loja, diversos fretes para você fazer sentido na sua estratégia, Uh, e negocia a coleta do transportadora, ou você leva até o, o, a operação ou faz o inverso. Então o atraso da coleta do transportadora afeta diretamente, nem sempre você tem controle, mas de novo uma margem ali de tempo para você calcular, uh, é fundamental nessa etapa. Isso aqui uh, confunde as pessoas, você ficar com uma as encomendas acumuladas não só é ruim para a entrega, o prazo do frete, mas também para operação, né? Você É difícil você desvincular da sua cabeça quando, quando tem encomenda parada, que você precisa lançar coisas novas. E ainda tá pensando naqueles que não saíram ainda. né? Então, não tem jeito, faz parte do negócio. É... E revise, a minha dica é os contratos, sempre renegocie. Olha, amigo, já estamos batendo aí 100 mil vendas juntos. É... Preciso de uma atenção maior. Então, é sempre constante, né? É sempre um jogo de cintura na liderança de vocês de conversar. Outra dica é, principalmente, transportadora. É, a gente está lidando, com geralmente, com, com a galera que é mais não é muito escolarizada, é geralmente um peão que está lá para te ajudar, às vezes ele não sabe nem escrever, é muito comum. É, meu padrasto trabalhava com transportadora, inclusive, então conheço bem. E, geralmente, você brigar é pior. né? Então, você trazer um bom ambiente um galãozinho de água lá resolve muitas essas coisas, você ser amigável, brincar, é... até parecer extremamente sexista, mas sim, mulheres que lidam na logística se dão muito melhor, muito, assim, saltam, batem metas extraordinárias por conta dessa relação, né? É... Se eu, quando eu ia cobrar, essa galera era horrível, né? É... Eu geralmente gerava briga, mas quando era mulher, eles ficavam pequenininhos, baixava a cabeça, respondiam, né? Então, não tem jeito, né? A gente precisa ser amigo, conversar, ver o que a gente pode fazer para ajudar nesse sentido, não só como coleta, mas com avarias, com roubo, né? Com tudo isso, a relação da transportadora ali também é importante. Como a gente vem falando também, parte da estratégia que a gente vai pautando ali para o nosso dia a dia, o... Custo do frete também é fundamental, é óbvio que um frete grátis vende muito mais, como a gente comentou ali, prazos é, também definem, então não necessariamente o valor mais barato do frete é o principal, às vezes a pessoa tem uma emergência, tem uma antecedência para receber aquele produto, ela está disposta a pagar mais para receber num curto prazo, então... Eu costumo oferecer até duas, três opções de frete dentro do meu site, além do, não só cadastro, a tabela com os correios, mas também uma negociação com uma transportadora, com o um Flex, com o um Motoboy, que não só oferece a segurança, mas caso alguém queira até às vezes pagar o dobro para receber no dia seguinte, ele vai pagar e vai preferir comprar você com, com, com você do que com a concorrência. É e também influencia diretamente no abandono do carrinho, que eu comentei com vocês, é altíssimo, né quando vocês olharem isso, a gente até se surpreende, a gente pegou um projeto recentemente, que o, que o custo do... O, o rapaz tinha uma meta, né? uma meta real, ele cerca de 100 vendas ali mensais, mas ele batia quase 300 é, vendas no abandono do carrinho, pingavam poucas vendas ali. Então, a gente fazer recuperação do carrinho, era muito mais fácil e barato do que investir em tráfego, em divulgação, influenciadores em e em qualquer coisa, do que pensar nisso. E um dos principais pontos ali do carrinho é o frete. Ele vai até o final para saber quanto é o cálculo, faz a, a, a, a, a ponte, tenta passar às vezes no cartão de crédito é, para ver se tem limite né? e acaba rejeitando ali ah, eu até tem o limite para o produto, mas para frete não. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura Pagamento e frete são duas coisas que a gente sempre vai alterar, ajustar no site. É constante você ter uma equipe, até quando você começa a crescer, você tem uma, uma equipe de financeiro, uma logística direcionada, não, só a equipe, não é só a equipe analista de e-commerce que faz o pedido, a expedição a embalagem do produto, mas você começa a ter alguém de logística, de fato, para recuperar isso aqui, para trazer ali um fulfillment, para fazer uma negociação boa com a transportadora, e você acaba mudando ali, a cada três a seis meses, mais ou menos, você está fazendo uma gestão nova, do frete no, no seu site. E como que a gente pode cobrar o frete? Né? É, maneiras de fazer isso também é o um frete fixo, então você precisa ter uma margem, entender uma média ali do seu custo, claro que produtos menores, para você fazer um envio ali, de PAC, de SEDEX, é muito mais fácil, é, do que você negociar um móvel, um envio de um móvel dentro de uma transportadora, né, para você bater essa tabela. Então, claro, você precisa ter uma média, e vou falar até sobre essa margem de, de risco, para você precificar isso, é, e você coloca esse essa boa diferenciação de enviar para o sul, para o nordeste, ou lá para o centro-oeste, é, essa pouca diferenciação que alguns casos tem, você põe dentro dessa margem de custo ali dentro do seu produto. Então, em alguns casos, um frete fixo funciona muito melhor do que um frete grátis, de repente. Né? E o frete fixo, você consegue trabalhar também, é, em promoções, então é mais fácil você colocar uma, uma oferta dentro do seu site de frete grátis quando você tem um cálculo de frete fixo se todo mês é 14 reais no frete, 14 ou 20 reais no frete no, no, no, ao longo do ano inteiro no aniversário da loja a gente vai estar frete grátis, porque é mais fácil você trabalhar ali dentro né, e ter um, um jogo de cintura para trabalhar isso claro que em alguns casos também a gente trabalha diretamente o frete grátis em boot, ali no, claro, no, no valor do produto e também trabalhar frete, por, tanto por itens, quanto por produtos, quanto por peso, por tamanho, você consegue definir isso dentro do seu e-commerce. É comum você é, cadastrar diferentes tipos de logística, diferentes tipos de, de frete, disponibilizar os ali de acordo com cada produto. Então, produtos muito grandes, você vai avaliar. Então, geralmente, a gente avalia isso. Né? Tamanho dos meus produtos, é, para você definir uma margem, Geralmente você tem três tipos de envio, né? por tamanho, por, é, por prazo, então produtos que você consegue enviar mais rápido. Será que esses produtos aqui eu vou trabalhar mais rápido? Então cadastra um frete exclusivamente para esses esse produtos que você consegue trabalhar é prazo, ou no final produtos que você consegue oferecer um frete grátis, ou me, até mesmo um frete é, fixo então geralmente é mais ou menos esse jogo de cintura, e você tem os três cadastros, três tabelas de frete, posso integrar com uma ferramenta, como melhor envio, como frete grátis, assim também com uma tabela dos correios, para poder trabalhar isso, então é sempre um jogo de cintura, para você garantir, se o prazo, por exemplo, está na curva A, né? então você oferece cada vez mais ali em cima disso, e vai pegando margens pequenas do mercado, Opa, vou abraçando aqui, esse ponto, depois eu penso se vale a pena expandir para o restante da loja. Então, não necessariamente você precisa ter um frete único para sua loja, muito pelo contrário. Né? É você possível definir, e se você tiver retirada na loja, você também cadastra lá, bonitinho. Então, o frete grátis, como eu comentei, é um dos principais fatores aí também do marketing, né? É um dos principais fatores de divulgação também boca a boca, dos incentivos, da promoção. Olha aqui, pessoal, como que está com frete grátis. O iFood usou muito disso, o Uber Eats. Olha aqui o desconto, o cupom que eu peguei, que dá frete grátis. né Então, funciona bastante. Você consegue calcular também por faixa de CEP. Você consegue inserir a sua tabela. Dentro do Correios, você encontra isso aqui, ó, busca CEP. Se você jogar no Google agora, busca CEP. Você consegue colocar, escolher a sua cidade, o seu bairro que você quer oferecer escrever lá, encontrar, e ele vai te dar a faixa de CEP do 00000 até o 999, que é referente àquele bairro, referente àquele é, ponto específico. É assim que a gente configura Flex, inclusive, dentro do e-commerce. Quando você não tem o valor fixo, né, ou quando você quer que é, dentro da sua empresa de Motoboys ali, por exemplo. Uh, ofereça por determinada região, você quer que apareça esse tipo de opção somente quando for pesquisado dentro dessa faixa de CEP, dentro daquele bairro, dentro daquela cidade. Então, você precisa criar uma tabela de frete especificamente e cadastrar lá dentro do seu produto também. Aqui, dando uma pincelada aqui no custos variáveis que a gente tem para atingir o markup ideal do nosso e-commerce. Geralmente, o markup aqui no e-commerce é mais ou menos isso, está de 065 de para a 65, pra gente ter uma média. Então, se a gente põe, tá em comparação com os marketplace, por exemplo, que é plataforma, meio de pagamento, né, se eu colocar aqui o chargeback, é, logística reversa, o custo do e-commerce sai muito mais barato. Né, os outros pontos aqui, a gente também tem tanto custo no marketplace quanto no e-commerce. Só que, na teoria, no mundo ideal é assim, mas na prática é um pouquinho mais difícil. É, então, a gente acaba perdendo alguns casos aqui em logística reversa, dependendo do seu segmento. Como eu comentei, a média do mercado, ou seja, os pedidos ali são de, de 0,5% até 5%, dependendo, moda geralmente tem alto índice de devolução, principalmente dentro dos 7 dias ou dentro da garantia, e você precisa fazer uma logística reversa. Então o custo do, do frete que foi, que vai voltar, é seu, e você precisa contabilizar isso também no seu markup. Então o que eu quero dizer com o markup aqui é o custo de se manter uma operação de e-commerce é, mas eu queria trazer chamar a atenção duas coisas. Primeiro, o bem de pagamento que eu vou falar sobre com vocês isso aqui urgente é, na, na próxima o próximo assunto é, que também é nossa responsabilidade e ele pode chegar até 20% ali dependendo do seu da sua configuração e de que você vem fazendo de estratégia. Então aqui a gente tem bastante erro também nos custos. Uh, o 3% é o mundo ideal, então quando você começa a ter volume, você vai trabalhar a renegociação. Claro que, na nossa situação econômica atual, a taxa Selic lá em cima, parcelamento está altíssimo, né? então você oferecer parcelamento sem juros no meio de pagamento começa a ser mais difícil. Então, mais ou menos, é, até 5%, ali, 6% é o mundo ideal, hoje que a gente consegue fazer com volume. Uh, mas o que eu queria chamar a atenção aqui, com vocês é a parte de frete e embalagem a logística que a gente está comentando é, o importante também é você calcular o custo do frete uma margenzinha do frete ali é, mais ou menos de 10% e contabilizando embalagem também é possível fazer um jogo de cintura? também, ah Felipe, eu tenho um custo fixo de embalagem 2 reais, 1 um real é, mas eu acho muito trabalhoso dependendo do do, do, do seu ponto do quanto SKUs você tem de quanto é a sua margem é, inclusive para quem tem uma margem muito alta, tem ali um ticket médio de 2 mil, três mil, mil reais, você trabalhar 10% para a embalagem frete acaba sendo muito alto, mas você embute aqui porque em alguns casos o custo do frete você vai absorver 7%, 8% dentro da operação e vai sobrar bem pouco ali para a embalagem, então você compensa entre um produto e outro, é por isso que eu prefiro trabalhar com uma margem percentual. É, já vou mostrar para vocês por que, que a gente calcula o frete aqui também, e não estou falando de frete grátis, mas já vou mostrar na planilha. só quero terminar com a logística reversa mesmo, porque você vai passar por isso, como eu comentei, até no exemplo lá do, do rapaz, vender morango, até ele tem é, é, é, verba ali, tem uma margenzinha de erro que ele já sabe que ele vai ter, e a gente precisa se preparar, que faz parte do business do negócio, não tem mágica, não tem surpresa, está no número, né? então você vai absorver isso também. Então, o que eu queria falar sobre o frete, que depende muito, isso aqui é até um exemplo, uma tabela ali do você do, do, do, do, da melhor envio, que eu trouxe como é, exemplo, que o frete ele vai variar. Então, tem momentos que o frete vai sair mais barato do que foi cobrado para o cliente, então você acaba ganhando ali uma margem específica, mas geralmente fica dentro ali dos 10% ali que a gente comentou. E vai ter outros momentos que o, o produto vai ser enviado para uma outra região, que na hora de bater o custo na transportadora, no custo final, elas vão te repassar o valor. Então você tem essa margem de frete por conta disso. Pode variar para cima, quanto variar para baixo. E não estou falando de frete grátis. Tá? Então, é um é jogo de cintura que a gente tem ali. E quando a gente calcula frete fixo também, é a mesma coisa, eu tenho uma margem ali de cerca de 10% no frete fixo, também pensando nessa possível variação aqui que pode ocorrer. tá? Uh, para facilitar, principalmente nesse início, eu posso utilizar ali plataformas de logística para facilitar, então, tem algumas aqui uh, no mercado e, principalmente, mais importante nesse início, são os prédios mais competitivos. Algumas oferecem coleta, crossdocking, tem algumas que tem próprio filme que você pode negociar ali com elas. Entregas em todo o Brasil, na maioria delas, elas não só trabalham diretamente com Correios, mas também com transportadoras parceiras. Tem até uma nova que não adicionei aqui, também é frete fácil, também é da empresa Trey, da Trey Plataforma, que faz sentido vocês avaliarem também. Mas a integração e o frete, que a sua tabela de frete, por exemplo, dos Correios, vai ser muito menos competitivo com qualquer um deles que você pode facilitar essa integração, uma automação, por exemplo, na, no rastreio. Então, nem sempre o rastreio é automático, às vezes você precisa fazer isso manualmente, você precisa verificar lá no site dos correios se foi entregue, inserir ainda sua plataforma no processo de pedido, é, para confirmar. Então, a tabela facilita nesse processo também para é, é, automatizar o business, principalmente no início. É, o que eu falo para vocês analisar é análise de prazo, né, SLA e região de destinatário. É, SLA, é, acordo, é o contrato, é mais ou menos o retorno da, da galera que vem falando sobre ele, né? e você vai analisar tudo sobre isso, se faz sentido para você manter três é, operadoras, é, seja correios, seja mais uma transportadora, seja mais um, um flex, esse tipo de coisa. Então, se você consegue trazer um prédio competitivo, qualidade no serviço também é importante. Não adianta você ter uma margem de, de, de, de, de, de fraude muito grande nessa etapa, né? E claro, responsabilidade, dependendo da transportadora, é difícil de você lidar, como a gente comentou antes. Né? Metas, elas atingem, está estipulado essas metas que vocês conseguem trabalhar. Então, tudo isso são é um pontos para a gente avaliar é, na escolha e na definição também. É, então, aqui, até para a gente fazer um jogo, uma brincadeira rápida aqui, na escolha né, dessas plataformas, fazendo uma comparação, por exemplo, a Frenet tem mais, mais transportadoras né, do que outras empresa, então quem tem produtos maiores, produtos que, ali, que, que dependem, que não passam na cubagem ali, dos Correios, melhor envio, por exemplo, manda bem, Cancún também trabalha ali diretamente com os Correios, né, manda bem exclusivamente só com os Correios e todas elas têm rastreio ali, por exemplo, que você consegue trabalhar, você precisa avaliar se tem em todos os países ou não. log, por exemplo, são envios locais. Funciona como um flex para determinada empresa? Funciona. Eu acho mais fácil você encontrar diretamente uma empresa de motoboys que sai muito mais barato do que você chamar a log. Cuidado, que eu falei aqui, se você consegue avaliar responsabilidade, metas e qualidade de serviço, essa empresa de motoboy para te atender. Uh, então, é, dependendo do seu produto Felipe, eu tenho um produtos grandes, tem tenho um produtos pequenos Uma frenete junto com uma tabela dos correios Pode te ajudar muito nessa etapa É Ao mesmo tempo trazer Um melhor envio também para alguns sentidos é, Para quem vende daqui Do Sudeste para o Nordeste é, Começa a ser muito mais caro Então você precisa ter esse jogo de cintura De pegar uma transportadora só para o Nordeste Por exemplo, só pela região Então tem que ter esse jogo de cintura Constante, tá? você vai avaliar como eu comentei lá, por tamanho, por prazo e por preço, e definir ali depois o que, que você vai precisar, tá? É, as transportadoras também trazem ali... É, você lidar diretamente com transportadoras também é interessante, é, até eu, trazendo alguns exemplos ali, a Rodonaves tem crescido bastante é, é, nessa etapa, Transpaulo, só em São Paulo, né, que, que atinge de São Paulo para fora, é, o sudeste, mais ou menos ali, né? Então tem outras ali no mercado uh, que você pode lidar com elas também para um frete competitivo. Eu trabalhei muito com móveis, móveis pesados de aço, por exemplo. Uh, então a gente tinha que ter uma equipe de logística para negociar sempre o frete, para ver ligar em três, quatro, quatro empresas, para saber qual era o frete mais competitivo. Às vezes eles já estão enviando para lá. Vai ter um caminhão saindo daqui para o Amazonas. É, coloca a minha a minha encomenda mais aí para a gente fechar um desconto menor eu fecho com você você paga mais ali o motorista é, então tem que ter esse jogo de cintura porque elas dificilmente as transportadoras têm uma relação tecnológica ali para você fazer isso de forma automática então você começa a precisar demandar uma equipe e de acordo com o seu business também é, envolvido nessa etapa para a gente caminhar para os finalmente ali quis trazer diversos fretes mas o Fulfillment também, que a gente sempre ouve falar, né que é uma operação próxima ao cliente, não necessariamente é um ponto de vista seu, pode ser terceirizado, pode ser alugado, pode ser uma extensão do CNPJ, né, uma filial que você vai abrir no seu nome, para abrir uma nova empresa, de acordo com o seu crescimento, e claro, até mesmo de entrada, a gente tem diversos é, mentorados que já começaram com o Fulfillment, tem, tem uma, uma empresa que é a sede no Rio de Janeiro, a equipe, atendimento, fica ali, mas todo o fulfillment faz, toda a entrega, a armazenagem de produtos aqui em São Paulo, eles nem se envolvem ali com o, o, os produtos de forma final. então tudo depende da balança. Mas o ponto que é, para você utilizar, é, atingir fretes para o Brasil inteiro, você precisa começar a abraçar o fulfillment em algum momento nem que você espere um ano, ou tenha um faturamento confortável, mas você está em São Paulo, você quer enviar para o Nordeste, você precisa ter um faturamento no Nordeste de alguma forma. E claro, você tem empresas que fazem isso. Se você jogar no Google aí você vai encontrar diversas. Não trago nenhuma específica porque varia muito do seu negócio quanto ao a, a, ao serviço que essa empresa presta. Às vezes eles fazem só embalagem, às vezes não. Se você já manda diretamente embalagem armazenado eles só guardam né, e depois enviam, então depende muito ali da sua necessidade. Tem empresas especializadas em cosméticos, por exemplo, produtos ali de perecíveis, né, que você precisa avaliar e ter esse jogo de cintura, mas não tem segredo. Então, por exemplo, a Magazine Luiza utiliza mesmo as próprias lojas físicas como fulfillment para sair dali de levar produtos de um ponto a outro, até mesmo com o estoque da própria loja, que é um ponto interessante. Se o seu negócio precisa de um showroom, por exemplo, se imóveis, por exemplo, você pode expandir e utilizar não só como operação. E você percebe que esse jogo de cintura na gestão, a gente vai ganhando valores? Eu não ponho, não abro uma loja no, no Ceará para poder vender e ela se pagar. Não, eu considero ela como o um fulfillment, um custo englobado dentro do meu e-commerce para eu ganhar em frete, que a gente falou lá sobre o frete competitivo, e, ao mesmo tempo ela gera um lucro na própria loja, ela se vende, ela entra uma grana ali, então, tem todo o um jogo de cintura, eu não faço diretamente pensando nessa estratégia. É tudo como mais canais de venda para a gente crescer nessa etapa. É, outra dica, e fiquem atentos também dentro do cadastro dos produto dentro lado do seu site, que eu vejo, pego diversos sites que cadastro... Ah, só integrei com a plataforma e não configurei. Então, toda a configuração, como eu comentei, se configura tudo, tá? desde quantidade de frete, valores mínimos que você vai trabalhar... Uh, assim como os prazos também então se você tem lá pronta a entrega você consegue melhorar aqui o prazo então você consegue adicionar lá é, tempo de expedição para zero dias vai sair no mesmo dia vai sair no dia seguinte coloca algumas horas né tempo de separação alguns casos tem tempo de produção você precisa ressaltar isso deixar muito bem esclarecido lá porque o cliente compra, nesses casos, fica esperando lá e demora 30 dias para chegar. Então, aí como que é essa relação? Deixa muito claro, anota. E não deixe de pensar também no tempo de expedição dentro da sua loja. Certo? Como eu comentei, a logística é uma melhoria contínua dentro do seu site. Você faz isso a cada elevação do negócio, a cada nova oportunidade, sair um benefício, um novo braço da empresa. E você vai pensar de novo em rever o seu frete, Sempre antes da Black Friday, começou a chegar em setembro, já faz o levantamento do frete para saber qual que vai ser o seu custo na Black Friday, qual vai ser o levantamento. De repente, um, um site com frete grátis na loja inteira também faz parte dessa estratégia Black Friday. É, para quem tem frete altíssimo, vende móveis o frete custa 800 reais ao longo do ano inteiro. Pô, economia de 800 reais no, no, no na Black Friday acaba sendo mais importante do que um desconto de 30% por 40% de repente. Então, façam esse levantamento constantemente. É, renegociem para vocês não perderem só imagem do e-commerce, mas também para vocês ganharem e serem competitivos, certo? Era isso que a gente tinha aqui no nosso tempo para falar sobre é, logística,